de coisa. Aqui eu tô mostrando um pedacinho dessa área de esportes. Mas, gente, tem bastante coisa aqui. Agora, olha só que legal isso aqui. Eu tô fazendo mais força com um braço do que com o outro. E agora eu vou demonstrar que eu vou diminuir aqui a minha carga em um braço. Olha aqui no gráfico. Olha o braço esquerdo aqui, ó, e aqui o braço direito, ó, é muito louco isso aqui, cara. pessoal, estamos aqui com a Jessie da Yogify e ela vai explicar um pouquinho a ideia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 Right, exactly. It gives you motivation. You don't yeah. have to do it in front of anybody else. You can yeah. do it in the safety of your own home. For you it doesn't matter because you are okay with the shape. For me it's a problem. If for some some clothes I'm not oh, good at. I think you'd be fine. And, and doing the wrong exercises <laughs> worst thing. Well, me. this will teach you. Um I can give you a demonstration if you like. Okay. Yeah. Okay, let's see. All right. Pessoal, vamos dar uma olhada então no como isso aqui funciona.